Sejam bem-vindos ao nosso último dia dos Dias de Jardim deste ano. Uh, o meu nome é Inês Bart, sou uma das embaixadoras dos Dias de Jardim. Durante, portanto, o, todo este evento que iniciou-se na sexta-feira, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, podem sempre acompanhar no canal do YouTube da Leroy Merlin. Temos uma agenda cheíssima de, de, de ações e workshops, momentos que eu faço com, com marcas da casa, do qual... Temos os, os especialistas uh, e hoje temos aqui a presença da Elisabete Vila Viçosa, que é a criadora do projeto Minimo uh, Garden. Gardens. Olá, Elisabete, obrigada pelo convite. Muito obrigada aí pelo convite. É sempre uma honra voltar a levar Merlin mais uma vez com os mini jardins mágicos. Obrigada. É, portanto, trazer um bocadinho da Minimo Gardens até aqui à vossa bancada de trabalho é sempre muito prazeroso para mim. E poder transmitir, hoje que começa a primavera, mas com o um tempo tão cinzento lá fora, <risos> trazer um bocadinho de cor, é acho que não é uma mais-valia é para bom. todos nós. E, portanto, muito obrigada pelo convite. De nada, obrigada a nós. <risos> portanto, hoje vamos aqui apresentar um tema, a Elisabeth vem aqui apresentar um tema de como criar um mini jardim mágico. Não é? é verdade. Eu, eu costumo dizer que são mágicos porque, de facto, transportam-nos muitas vezes para um ambiente mágico uh, da própria criança ou do adulto que gosta de reviver reaviv a sua infância, não é? Quando usamos pequenos elementos decorativos e até muitas vezes uh, bonequinhos uh, ou outros personagens. E, certo. portanto, é, torna-se mágico o momento e também é mágico porque é uma vida que nós estamos aqui a plantar, não é? Sim. E, e a criança tem a oportunidade e o adulto tem a oportunidade de ver crescer a planta e tomar conta dela, como se fosse quase um pet, um animal de estimação. E, portanto, acho que é muito importante este contacto, e urge cada vez mais até então, após a pandemia, Sim. este contacto, nem que seja quase homeopático não é pequenino, com contactos com a natureza dentro de casa, que a maior parte das pessoas não tem acesso a um jardim ou um hum. hospital, Dentro de casa, varanda, qualquer coisa que nos traga um bocadinho de natureza para dentro de nós, com tantos estímulos que agora temos, especialmente os mais pequenos. E nós também, não é? E nós também, sim. <risos> Passamos a vida a os telemóveis, móveis. E, portanto, estes pequenos jardins permitem esse contacto, ainda que de uma forma muito contida e pequenina, dentro de um vaso, esse contacto. E, portanto, acho que é uma necessidade cada vez mais atual. Sim, e é, e é muito saudável sim, tanto para as crianças sim, como sim. para os adultos. Exatamente. E, portanto, eu hoje aqui o que vou fazer é, efetivamente, uh, criar um pequeno jardim, explicar como é que funciona o passo a passo, os materiais que são necessários. Uh, e gostava de deixar bem claro que é possível fazer com coisas que temos em casa. Portanto, quando eu trago pequenos bonecos, não é nós podemos ir buscar bonecos estou no fundo o baú dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso é um vaso adulto Podemos optar por uma pedra, por um cristal, tornar um vaso mais minimalista, uma coisa mais simples. Fica ao critério de cada um, não é? Eu acho que o mais importante é que as pessoas se identifiquem com o que estão a fazer Algum para gostar do resultado final. Aqui eu vou explicar como se faz, mas a parte da decoração eu farei à minha maneira, mas cada um fará em casa como lhe for mais oportuno e como gostar mais. não é? Não há aqui, não há aqui regras uh, rígidas acerca disso. Perfeito. Há regras, como plantar, agora sim, como Sim, essa, essa parte aí provavelmente é igual sempre em, sim, em todas sim, as situações. Sim. A parte pronto, criativa, digamos assim, Exatamente. a parte da decoração, é, cada um faz, faz é, como é entende. Isso. Perfeito. Vamos falar um bocadinho também do livro. Sim. Sim, da Elizabeth. Portanto, queres começar por onde? Então, Diz posso dizer que o livro foi lançado uh, no ano passado, portanto no dia da criança. Eu digo que escrevia muito para crianças, mas no fundo é um livro para a família. Okay. É um livro que pretende desmistificar toda aquela linguagem pesadona, difícil da jardinagem, não é? Ah, o que é que é o substrato? E a poda? Ah, mas o que, é que, o que é que são esses processos todos, não é? Atrás disso há um mundo. Há um mundo e que não é assim tão difícil, até bem natural, só que efetivamente nós estamos cada vez mais longe da natureza e, portanto, este livro pretende exatamente isso. Ele foi escrito para crianças, portanto, se uma criança percebe, um adulto vai perceber com certeza. E, então, a ideia é essa. É um livro que é ilustrado, que tem fotografias, tem partes práticas, okay. criar mais... criar a, a aproximação do, do humano neste caso, sim, seja sim. criança ou, ou mais velho da natureza. Da natureza. É? Ou seja, no fundo é uma ferramenta. Eu costumo dizer que é um livro que quer é patar a nossa estante. Não é um livro de histórias, portanto é um livro. Sempre que for preciso, nós vamos consultar. Certo. E tem várias dicas, portanto acho que facilita bastante a jardinagem e o contacto com a natureza. Certo. Okay. Então é essa a ideia do livro é tornar a natureza acessível a todos. Perfeito. Acho Pronto. que tenho que o comprar. Eu acho que sim. sim. Acho que sim. Agora, voltando às minhas de de facto, eu peguei aqui um bocado no fim de semana que não é tanto primavera porque hoje está de chuva, mas mais o fim de semana, que foi o fim de semana do Dia do Pai e trouxe ali um exemplar de um mini jardim, que é um, um pai, que tem o seu carro, não é? Porque há aquela, aquela ideia que os pais gostam dos carros e tem um P de parque de estacionamento, mas também um P de pai. Portanto, é assim tu um constróis do... ali, um, juntas o portanto, Dia do Pai, com, com o gosto da natureza. Consegue desenvolver sim. ali um sim normalmente os clientes o que fazem é dizem para quem é a prenda ou para quem é o vasinho um o design mágico não é se não forem pelos próprios descrevem os gostos as cores a temática e eu apresento não é um modo duas propostas que acabam por ser depois pelo cliente e portanto todos os vasinhos são sempre personalizados e vão sempre de acordo com o gosto a quem vai ser oferecido ou a quem vai comprar que ele, tá lá, que ele é um exemplo, e eu vou então fazer outro que também, pegando né, neste ambiente do dia do pai, trago aqui um, um filhote a tocar a guitarra, trago, trago um pai a assistir uhum. e trago. Muito. E pronto, foi muito engraçado porque eu vinha com, com tons de vermelho e a taça também em tons de vermelho, então foi é muito interessante. E diz uma coisa: onde é que arranjas estes, estes bonequinhos? Ah, os bonequinhos eu vou encontrando em vários sítios, desde lojas online, coisas de decoração, portanto, isto são coisas Sim. naturais, isto também são até às vezes. De, floristas, não é? Que eles fazem aqueles os ramos de flores e depois têm estas coisinhas espetadas portanto, eu estou sempre a circular e a encontrar exatamente. material que eu consiga adequar. E o ideal é sempre dias. encontrar também material que seja reciclado, não é? Exatamente, que seja reutilizado exatamente. para fazer em casa, é para dar uma segunda vida, não é? Exatamente, é o Perfeito. ideal. E também outra coisa que eu acho que é importante dizer é que convém que o material seja impermeável. Apesar das nossas okay. plantinhas, e eu vou passar depois a de explicar, as plantinhas não consumirem muita água, portanto, são, exigentes a nível, são pouco exigentes a nível de água. A verdade é que quando temos tudo uh, no nosso vaso e sempre que regamos, uh, as peças podem estar em contacto com a terra que acaba por ficar o substrato. O substrato que acaba por ficar, e também depois vou explicar a diferença. A diferença, <risos> O substrato que acaba por ficar úmido. E, portanto, se forem coisas que são muito uh, fáceis não é, de se estragar, uh, a parte da decoração ela acaba sim. por se estragar e mais depressa. No entanto, podemos já retirar regar, esperar um bocadinho esperar um e, um cadinho, depois e depois, depois não voltar há, a colocar. Mas questão. existem técnicas para evitar que estraguemos... Sim, um, um, sim. Um... E até podemos, nós estamos aqui a usar uma, uma taça de cerâmica. Mas, por exemplo, se tivermos um caixotezinho de madeira. A madeira não é provavelmente impermeável, sim. não é? A não se tem um tratamento. Mas podemos sempre forrar com um saco de plástico que tínhamos em casa. para há sempre maneira de uh, tornar as coisas à prova d'água. água. À prova de água, sim. As nossas Foi. plantas não são muito à prova d'água, água. Portanto, temos que ter muito cuidado quando as plantarmos. E agora, posso já aproveitar se eu puder começar já a fazer... é pode, é, é, é, é, tudo o é todo meu. Boa. <risos> então, vamos falar sobre suculentas. E, efetivamente, as suculentas são plantas que vêm do deserto. Muitas delas do deserto do México ou do deserto do Saara. E, portanto, eu costumo dizer que elas são o camelo das plantas. Porquê? Porque elas são... Esta aqui tem um bom exemplo. Elas são, assim, suculentas. São gordinhas porque elas acumulam água ah, nas muito. suas folhas. E, portanto, a rega não é hiper-mega-essencial. O que é que é importante para este tipo de plantas é a drenagem. Portanto, nós, quando regarmos, é haver uma capacidade do excesso de água não ficar nas raízes. Isto sim é importante. Também não convém regar as plantinhas nas próprias folhas, porque se elas já têm água cá dentro, ao colocarmos água por cima, estaremos elas a criar. Vão elas vão apodrecer. Af afogar, afogar. <risos> exatamente. Afogar elas não são peixinhos, elas são plantas, sim, não é é preciso ter esse cuidado. E ela já tem uma capacidade enorme de, de, armazenamento, de, de, armazenamento, de armazenamento de água. Portanto. Porque no deserto muitas vezes chove e chove à noite sim. e às vezes quando chove, chove torrencialmente. Sim. Mas depois ficam dois meses, três meses sem chover. E portanto elas têm esta capacidade de armazenar a água. Incrível. Aguentar. Incrível. Portanto, estamos, imagina estamos no inverno. Regamos a nossa planta quase uma vez por mês, não é? Vai sempre também depender muito se ela está ao sol, se está ao pé de uma janela, mas de facto são plantas... Os de... cactos também funcionam mais ou menos da mesma maneira, é? é? A grande família são suculentas. São suculentas, exato. os cactos fazem parte da família das suculentas, ok? okay? Sim, sim. Uma dúvida que é muito engraçada. Normalmente os cactos são mais verticais e têm os piquinhos, não é? As suculentas não têm os piquinhos. Uh, todos eles dão flor, mas o que é engraçado é que todos os cactos são suculentas, mas as suculentas não são Fum todas catos. cactos. Portanto, a grande família são as chocolatas, de onde certo. nascem, depois os catos. E consegue explicar o porquê dos picos, neste caso dos tem, tem a ver com a defesa da própria planta, sim, sim, sim, sim okay. com a defesa da própria planta. Portanto, isto é tudo um, muito biológico à sua maneira, portanto, a natureza sabe o que faz. Eu costumo dizer que quem está a mais somos nós, os humanos. Mas, sim. Não é a natureza. Concordamos nisso. E, portanto, elas são gordinhas, por de facto, estão num ambiente em que há pouca chuva, os cactos também, e têm os piquinhos para se defender, muitas vezes, dos animais, não é? Certo. Porque, porque os animais também sofrem com a falta de água, e, portanto, um animal, quando come uma planta, está a absorver a água. Que a minha dúvida era, era um pouco... Hum, por aí. Será que... Pronto, isto é uma substituição, mas... Será que os picos existem realmente para proteger sim, sim, sim, sim. Do, da conservação exatamente. da água? É, é. E porque estas não terem? Sim. A minha é um também como os animais... É que nós que podemos achar que os animais mais coloridos, aquelas cores mais fortes, são os mais giros, ou são os mais venenosos. E aquelas cores muito garridas, é exatamente para sinalizar que eles são venenosos. Sim para os outros animais não o atacarem. Sim. Portanto, é uma defesa que a natureza encontrou. Tu és um animal venenoso, vamos a dar o alerta, assim ninguém te ataca perfeita, e o também já sabe é bola para... <risos> A natureza é Voltando <risos> às nossas plantinhas, que podem ser um verdadeiro animal de estimação lá em casa, se nós realmente dedicarmos algum tempo. No caso das plantas, destas as suculentas, não é preciso muito, são plantas de cuidados muito Mas simples. Mas uma questão, precisam sempre de sol, correto? Precisam de sol, não necessariamente direto, obviamente, okay. se fosse direto, tanto melhor, mas precisam realmente de luz. Eu acho que qualquer planta, mesmo aquelas dizem que são de sombra, precisam de luz, porque a luz é essencial para a fotossíntese. Exatamente. Portanto, é, estamos a falar... É... Mas não é necessário uma luz intensa não, durante não, o dia todo, durante dias não, de horas? Não. É preciso, de facto, que seja uma assoalhada bem iluminada, mas pode ficar em cima de uma parteleira, portanto, que tenham, naturalmente, as suas sombras, não é? Okay. Mas, de facto, convém... E sendo que... suculentas, sendo que têm água já dentro delas, por, por natureza, Convém não estar em um sítio com umidade, correto? É que, pois, casa de banho está fora de questão. Casa de banho, <risos> está fora de, fora de questão. Sim, convém. Casa de banho, tudo o que tenha realmente umidade, não convém. Okay. E mesmo quando compre, compramos um vasinho e colocamos lá fora, não é? Se for um sítio mais resguardado, obviamente que uma planta, que é natural, porque não há plantas de interior, todas as plantas vêm da natureza. Vem natureza uh, obviamente que uma planta vai se habituar muito facilmente e adaptar um ambiente exterior. Pode-se adequar, não é? sim. Uh, agora realmente temos de ter algum cuidado, especialmente as folhinhas de baixo, como por exemplo algumas acontecem quando estão em contato com o substrato já úmido, elas começam a apodrecer e, e nesse caso que temos que fazer o quê? Arrancar as, arrancar as folhinhas, sim, porque não vale a pena manter uh, as folhas doentes, porque depois vão, uh, acaba por criar bactérias e podem então uh, atacar o sim, resto é da planta. É engraçado porque eu, eu tanto já ouvi também uh, as duas teorias, e se me puderes tirar essa dúvida, claro. eu me agradeço. Que é, é, efetivamente, as folhas não podem bater no substrato com água, não é? Porque vão acabar por apodrecer, digamos assim. Mas também há plantas que uh, se devem uh, borrifar com água em cima. Sim, depende uh, do tipo de planta, portanto, a falar de planta. Estas são do deserto. Essas não é o caso. Não é o caso. Agora, aquelas plantas que nós temos em casa, que nós somos as plantas de interior, Sim. Costela de Andão, que é um Mostera, não é? Sim, a, não, portanto, olhar palmares, aqui, planta, assim. <risos> São plantas que vêm de uma área uh, tropical. Portanto, calor, mas com umidade. Okay. É? E, portanto, o que acontece é que elas estão numa zona em que há, de facto, calor e há hum. sol. É? até aguentam meia sombra porque muitas vezes as plantas mais pequeninas estão à sombra das plantas maiores, das árvores maiores, mas há um ambiente sempre muito úmido. Muito Se nós formos é, para a Amazónia, nós estamos sempre cheios de calor, mas está sempre muito úmido, é muito pegajoso até, e de facto essas plantas acabam por precisar ser borrifadas durante o verão para criar, ou no fundo o que nós queremos, ao trazer a natureza para dentro da de nossa casa, é simular o habitat natural da planta na nossa casa. Uhum. Porque a planta vai estranhar, obviamente, não é? Sim. É como trazer um peixinho e o pôr dentro do aquário e não pôr sim, dentro sim, sim, da sim, água. Sim. Portanto, nós tentamos sempre na jardinagem que recriar um pouco uh, esse ambiente para que a planta consiga sobreviver. Sim, aliás, uma planta para se adequar a um espaço, seja pelo qual for dentro de casa, demora, eu penso, que seja meses um a habituar-se ao... Sim. ao à posição dela. A posição. E às vezes eu tinha muita essa mania de, ah, agora vou tirar esta planta daqui e vou, e vou pôr-la é, assim é, na exato. ponta da sala porque fica melhor e estou farta de a ver ali. E ela começava a ficar podre claro, aos poucos porque sim. não não era aquele ambiente não, que ela... E, era. e às vezes tem muito a ver também com o, com o tempo de sol que penha, não é exato. o tipo de rega. Nós às vezes mudamos as plantas conforme o nosso, o nosso gosto da decoração. Mas não é o gosto de coração Exato, decoração não, não é... Portanto, convém não sempre é pro, realmente pensar o que tipo de planta que se tem. Não é preciso saber os nomes, mas tentar perceber que se são folhas mais largas, por Sim. exemplo... Que são mais verdes ou que não têm tronco, portanto, o cocal é verde. São plantas, normalmente, nós somos as plantas de interior, são plantas que vêm uh, de um clima um bocadinho mais tropical e, portanto, Sim. precisa de umidade, portanto, uma rega mais constante, uma adubagem também um bocadinho mais forte e, de facto, precisa de apanhar um certo sol, não podem ficar sempre em sombra. E pronto, mas estas plantas não. Estas plantas são super fáceis de tomar conta. Aliás, eu costumo dizer, tal como ao livro, se as crianças conseguem tomar conta, nós adultos Sim. também temos que conseguir. <risos> O, muito grande bem. Cuidado, o grande cuidado é, de facto, não regar muito. Sim. É o que eu aconselho. Estas, pelo menos. Estas e os capos, quando vamos dizer que são da mesma família. E, os catos, sim. É. e mesmo no geral das plantas, o que me ensinaram foi sempre passar a mãozinha não, na, na substrato é. e ver é. se está úmido ou não. É que faz a técnica do palito do bolo. Do palito do bolo. Eu é, às vezes a culinária... Mas eu gosto do é bolo sempre é um bocadinho úmido. <risos> <risos> se de As plantas frio. tropicais também <risos> gostam. Como Lá gosto no fundo também gostam de ter um bocadinho de É. E de facto é isso. Estas também, se estiverem muito, muito, muito secas, a altura também sofrem. Também é? sofrem, sim. Portanto, temos sempre que ter isso em atenção. Aguentam, é muito mais tempo sem água. Sim. Ou seja, elas começam a ficar assim finhas, com menos cor e tal, mas aguentam-se. E depois, quando regarmos, elas ui, dão um up, não é? Revitam sim, e sim, aguentam sim, mais sim, tempo. Sim. Enquanto que as outras, pronto, coitadas, se são... ressentem muito mais facilmente. É, característica delas. É, é. Não são coitadinhas nenhumas. Não, não <risos> são coitadinhas, <As> características <risos> sobretudo, delas. sobretudo porque eu acho que quem, quem compra uma planta, onde, onde quer que seja, nunca a tira do, do, do local de compra para casa, nas pensa que ela morra. Não, pelo contrário, Exato. não é? Portanto, coitadinhas é das pessoas que depois ficam muito frustradas porque deixam morrer as plantas. Sim. A ideia é de que, ah, não tenho jeito nenhum para jardinagem, não tenho dedo verde, não tenho isto. Toda a gente tem. O que nós não temos é o conhecimento das plantas, Exatamente. não é? E depois, como é aquela linguagem muito estranha, com os nomes em latim, então é tudo uma dor de cabeça. Não é. Pronto, agora temos este livro que nos ajuda bastante. <risos> é estas dúvidas todas. espero que sim, espero que sim. Boa, Elisabeth. temos aí um livro também, já, agora fica. Vou deixar puxar a brasa a minha sardinha. Tens uma listagem de plantas adequada a cada ambiente de casa. Ah, uau. Portanto, é muito mais fácil não falhar na compra da planta. Uou, maravilhoso. Okay, Isso ajuda muito. Sim, porque às vezes compramos uma planta que de facto não é adequada para a não. nossa casa. Pronto. É só bonita. É só Eu bonita. gostava de a ter, mas... É, mas vai morrer, portanto não vai morrer. Mas Deixas não morrem. Vou começar por mostrar aqui a argila expandida, que é conhecida também por leca. Por é que estas bolinhas são tão importantes? São feitas realmente de argila e elas são extremamente levezinhas e isto ajuda a drenar a nossa planta. Ou seja, se eu pusesse só a nossa planta aqui dentro, num vaso que não tem furos, porque isto é uma taça, não é um vaso, normalmente os, vares, os vasos têm furos, uh, o que é que acontece? A água vai ficar aqui no fundo. Ora, elas não gostam de água, isto vai ser complicado gerir num espaço tão pequenininho a quantidade de água. Estas bolinhas em contacto com a água, portanto a argila expandida, uh, quando em contacto com a água, incha, portanto absorve o excesso da água. Portanto Isto é uma maneira, e uh, eu acho que é o segredo para todo o tipo... De plantas, sejam Sim. elas mais tropicais, mais do deserto, não interessa. Convém sempre colocar argila expandida dentro do nosso vaso ou da nossa floreira, porque é isso. A maior parte das pessoas mata as plantas com excesso de água. E, portanto, isto ah, que, que boa, ajuda. Quase. Exatamente, vai ajudar muito. Portanto, naquele tipo ba de oh, O que qual a argila faz é recolhe a água. Incha, não é? E aos é. poucos vai libertando Vai quando também, não é? Vai quando secando, só que não está ali em contacto direto com a raiz. Porque vamos trabalhar por camadas e é as camadas que eu agora vou explicar e que se aplica a todos os vasos e a todas as floreiras, até mesmo exterior. Isso é muito importante okay. também. Tá porque eu acho que é isto que muitas vezes falta. Porque falta as plantas, muitas vezes, é, quando nós vamos abrir, não é? E tirar a planta do seu próprio torrão, ela está com as raízes muito podres. Portanto, é excesso de água. E, portanto, isto vai ajudar. Portanto, convém sempre, dependendo um bocado do tamanho do vaso que se tem, pôr alguns dedos deste material, da argila expandida. Okay. E, portanto, aqui. Elas largam muito pó, mas eu costumo dizer que na jardinagem nada suja. É tudo só pó. Portanto, nós sacudimos e está tudo bem. E é tão bom mexer. É, é muito é muito engraçado. As crianças, quando eu faço os A outros shops, pico, não é? elas olham e dizem Ah, capi. É <risos> neste caso, neste quick exatamente elas, elas, fica, que assim, elas ficam, <risos> ficam muito, e depois acham imensa piada, né? porque têm a ideia do barro, da argila, de uma maneira, e depois vêm de outro formato, então acham imensa piada, e de facto é muito quase terapêutico uh, mexer nessas bolinhas. Portanto, nós colocamos assim uma camada das nossas bolinhas, e o que é que vamos fazer a assim? seguir? Eu até já cortei para facilitar o processo, vamos fazer aquilo que eu chamo a cama, que é um bocadinho de manta geotéxtil. No fundo, no fundo, isto serve para quê? Para filtrar. Ou seja, se eu agora colocasse o substrato com a minha planta, e isso misturar as bolinhas todas com o substrato. Quando regasse, ia ficar uma sopa autêntica. Sim. Com este filtro, e pode ser manta geotêxtil, até filtros de café, uma t-shirt velha de algodão. Qualquer material que dê para filtrar, a o água. algodão também ajuda? Sim, o filtro, uma, uma t-shirt velha de algodão, não é? Corta-se à medida da imagina, da floreira ou do, do vaso que se está a fazer, corta-se à medida e a ideia é, passa a água, mas não passa o nosso substrato. O substrato fica cá, a tomar conta da nossa planta, porque o substrato no fundo é o alimento da nossa planta e o excesso de água passa e vem cá para baixo. Certo. Até, então, até se pode utilizar assim. mesmo? Tecidos? ou não tem, que ser casos, um tecido. é, tem que ser um tecido que deixe passar a água. Mas podemos até utilizar sim. aqueles reciclados, por sim, exemplo, sim, sim, sim, para não sim, estar sim, a comprar sim. nada Exatamente. De... Okay, ou seja, é possível fazer tudo em casa com um bocadinho de imaginação e algumas sim. dicas, conseguimos fazer tudo. Portanto, fazemos aqui uma caminha e só depois então é que vamos passar para aquilo que será o substrato. Okay. E relativamente ao substrato, a minha dica é que efetivamente sempre tínhamos a possibilidade de ter o substrato mais adequado à nossa planta. Portanto, se eu tenho cactos ou suculentas, que são da mesma família, eu não vou comprar, se calhar, um substrato de ervas aromáticas. Não quer dizer que elas não aguentem. Se calhar aguentam, porque são todo o terreno. Exato. Mas, se calhar, podemos proporcionar-lhes um bocadinho mais de qualidade. Exato. Porque a verdade é que os substratos, e este aqui é da cactos uh, e também dá para as suculentas, eles não são só terra. Portanto, eles têm realmente propriedades e nutrientes adequados para o tipo de planta. E aqui, como nós vamos poder ver, uh, temos uh, um substrato que tem areia. Não sei se tu consegues perceber. Eu consigo perceber, sim. Que que não temos sei se mesmo. lá em casa conseguem ver. Isso, não sei se consigo mostrar. É muito pequenino. Este tem. substrato tem, efetivamente, uma qualidade razoável de areia. Para quê? Para simular aquilo que seria o deserto. Ah, muito bom. Portanto, ah, se nós pudermos, efetivamente, comprar sempre aquilo que será o substrato mais adequado para a nossa planta, é o ideal. Não é? Okay. Portanto... Se temos a falar destas plantas, compramos um substrato adequado. Se eu tiver a fazer, não é? Salsa e coentro, se calhar vou optar por dervas um, aromáticas. Exatamente. Portanto, e aqui, de facto, já tem os nutrientes que as nossas plantas vão precisar durante bastante tempo. Ok. Portanto, eu agora, aqui, assim, vai aqui. Vamos é também essa a diferença que, tavas, que estavas a bocado a querer abordar a diferença da terra. Ah, para sim. O e, aí olha vou Bem lembrado. Pois é, nós chamamos, chamamos terra a tudo e eu começo sempre pelos que a dizer a terra, a terra. E depois, a altura, muito tá a palavra substrato. Porque é essa a diferença. A terra é aquela que nós bem ali fora, não é? O substrato é a terra, mas a terra trabalhada. Trabalhada, Portanto, Tem os ingredientes uh, e as condições necessárias para que as nossas plantas uh, aguentem num vazinho fechado. Porque é completamente diferente a nossa planta de estar lá fora, porque aí, uh, quando ela está diretamente plantada na terra, no exterior, as raízes dela têm uma liberdade para ir buscar a água, buscar os nutrientes, que são muitas vezes constituídos pelas folhas secas, pelos bichinhos por aliando, pelas minhocas, pelo, não é? pelos frutos que caíram da árvore. Aqui não acontece nada. Isto aqui está em nossa casa, não acontece nada. Portanto, os nutrientes que as plantas precisam vêm sobretudo do nosso substrato inicialmente e depois, mais tarde, daquilo que será a adubação ou na fertilização. Também há fertilizantes indicados para este tipo de plantas. Estas plantas são muito pouco exigentes a nível de cuidados e a nível da adubagem, portanto. Okay. Um bom substrato. Quando elas ficarem mais crescidinhas, quando se mudar de vaso, muda-se o substrato e elas sobrevivem. Okay. Então, aconselharias bem. as pessoas a iniciar estes pequenos projetos com, com esse tipo de plantas? Completamente. Sim. Eu, aliás, eu aconselho sempre quem está a começar a jardinagem, para não ser muito ambicioso. Começar com um, dois vasinhos, coisas simples e fáceis. E vamos ganhando o jeito. E vamos uhum. compreendendo o que é que a planta nos vai dizendo. E vamos escalando um bocadinho, não é? Não adianta encher logo a casa de plantas e depois vê-las morrer porque não conseguimos tomar conta Exatamente. delas. Então, mais vale começar devagarinho, com pouco e com coisas um bocadinho mais fáceis. E depois sim, vamos melhorando, não é? Porque a jardinagem tem muito a ver com a nossa sensibilidade também. E a sensibilidade só se consegue uh, com a experiência e com o erro, não é? É, portanto é normal que as pessoas falhem a parte do falhar faz parte da aprendizagem se não nunca estaríamos a aprender agora se podemos falhar com coisas mais pequeninas tanto melhor então nós já colocamos aqui o nosso substrato que de facto tem desde trufa, tem pedacinhos de, de pauzinhos portanto simula um bocadinho o que seria não é a terra lá de fora e com alguma areia para as nossas plantinhas não estranharem e também tem assim umas bolinhas, agora não encontro aqui nenhuma, mas tem os nutrientes que normalmente vêm, ah, estão aqui. Sim. Vêm umas bolinhas brancas, amarelas, Parecem azuis. umas sementezinhas. É, mas visão. não, mas isto pronto, isto aqui são os tais nutrientes que as marcas colocam dentro das embalagens. Eles acabam em contacto com a água por se desfazer e a raiz vai absorver os nutrientes que aqui tem. Ok. Pronto. Então, nós enchemos, eu até costumo encher bastante. Eu gosto de que a planta não aproveitar a terra que vem nos vasinhos. Gosto mais de usar a nova. E como temos um vaso pequenino, eu vou usar as plantas mais pequenas. Ok, portanto, retiras a planta do vaso. É verdade. Eu vou retirar o vaso da planta. Porquê? Porquê é que eu digo ao contrário? Porque normalmente a nossa tendência é puxar a planta. E as plantas, coitadinhas, não merecem, não é? que são tão sensíveis que a probabilidade delas de partirem é muito grande. Então, a ideia é sempre... nós Apalpamos aqui um bocadinho assim com força o nosso vasinho. Assim mas quantas vezes e sentimos, nós conseguimos sentir que a terra se está a desprender do vaso. Há umas que estão mais secas, são mais fáceis, as vezes estão mais úmidas, não é tão fácil. Em vez de puxar pela planta, eu vou segurar e vou puxar pelo vaso. Ok? Ok, perfeito. E vou ficar com este com esta imagem assim isto aqui é o torrão chama-se torrão uhum. não de açúcar mas chama-se torrão no fundo porquê? porque as nossas raízes especialmente nestas plantas elas tendem isto não, não dá para perceber muito bem mas as raízes das suculentas tendem a enrolar-se ao diâmetro onde estão não é e então elas acabam por ficar muito redondinhas e a terra acaba por ficar muito em forma do próprio vaso então isto aqui é o torrão que eu vou desfazer Ao desfazer o torrão eu vou usar sempre um bocadinho de força, mas gentilmente, aqui a força dos polegares. Para não estragar aqui, a raiz. É, não é? olha, aqui esta aqui já saiu. E aproveitamos esta, sempre esta parte para fazer aquilo que eu chamo a poda das raízes ou aquelas funhinhas que, entretanto, possam ter ficado uh, em contacto com o substrato úmido e estejam mais, mais estragadas ou podres mesmo, não é? Não é o caso desta, esta está bastante sequinha. Eu uso esta técnica e também faço depois assim, só para afastar <risos> o resto. ficamos assim com uns cabelinhos, não é? Certo. Estas plantas têm estas raízes assim. Há umas que depois acabam por ter uma raiz não tão cabelinho acaba por ter um calzinho, não é? Portanto, é um bocadinho mais grosso. Depois, depois sim, tem estes cabelinhos. Aqui é a mesma coisa. Esta já tem aqui umas folhinhas, que claro, são tão giras de cor-de-rosa. Elas são cor-de-rosas porque elas já estão... Ok, mortas. mas deve ser alguma, vamos, alguma vamos, coisa? Vamos ter, é, são é, sou, folhas no, secas? São as que normalmente já apodreceram, é, já não estão molhadas, porque o substrato, entretanto, já secou, mas elas claramente não estão da cor não é, do, da okay. nossa planta, portanto, elas já não estão aqui a fazer nada. E, portanto, não vale a pena plantar um vasinho com com as folhas que já não já estão mortas, não é? já estão estragadas, digamos assim, até porque podem ser potenciais é, problemas para a nossa plantinha. Esta, por exemplo, já tem Aqui uma espécie de caulozinho. Esta é uma flor do deserto, são muito amorosas. Estas são muito pequeninas. Nós estamos a trabalhar com plantas muito pequeninas na sua origem, mas quando elas estão na natureza, e as plantas crescem conforme o tamanho do vaso onde estão, além de serem plantas de crescimento lento, elas podem ganhar dimensões muito grandes. Nós temos suculentas, que são verdadeiros arbustos. Sim, sim. Portanto, nós agora estamos a trabalhar com coisas mesmo muito, muito, muito pequeninas. E, portanto, nós tentamos, então, limpar a nossa planta. Vamos fazer, ainda temos aqui um bocadinho mais de espaço. Vamos fazer. Esta aqui nota-se mais a raiz à volta do vaso. É muito giro ver como é que a raiz Está se comporta. muito mais forte, não é? É, é muito interessante ver como é que ela se comporta. Isso deve-se ao facto de, de quê? Consegues explicar? Ah, elas, como não têm muito espaço uh, para, para se expandir, porque só estão dentro de um Exato. vasinho pequenino, então a maneira que elas têm de crescer é enrolando. Se elas estivessem plantadas. Esse no... tema também é interessante, não sei se abordas isso no, no livro, sim, mas sim. o perceber quando é que tem que se mudar de vaso ou seja, o perceber o crescimento da planta, uhum. as etapas da planta e perceber, ok, agora precisas de um vaso sim, de às mais vezes médio o... grande. Às vezes é um bocado tentativa, e erro, não é? estamos ali um bocado, ah, mas já o reguei, uh, já adubei, já fiz isto, já fiz aquilo, não sei o que se passa com a planta ela só precisa de uma casa um bocadinho maior. Sim. Então, pronto, convém de facto... e é mais exigente. É, e agora é agora começa a ser a altura uh, para se mudar as nossas plantinhas de vaso. Não convém passar de um vaso muito pequenino para um muito grande, okay. dois, três centímetros de diferença é o suficiente. O suficiente. E depois vai depender de planta para planta. Portanto, há umas que se calhar precisam de mudar todos os anos, outras se calhar dois em dois anos. Vai Sim, as plantas depender. são como pessoas, é, não é? Vou aquela... saber, portanto, neste caso, eu vou ver se encontro aqui algum... Se cons... Aqui. Há sempre um vaso que tem. Esta planta, por exemplo, nós conseguimos perceber que as raízes já saíram por fora dos buracos. Ou seja, esta planta já está aqui apertadinha. Ela já deu as voltas todas as que tinha a dar e está a começar a sair. Quando isto acontece, é hora de mudar a planta. Ok. okay? Pronto. E nós podemos, efetivamente, fazer aquilo que se chama a da, das raízes. Que é tirar um bocadinho da raiz, devagarinho. É um bocado, como ele se me dizer, cortar o cabelo para ficar mais... Para precisar, exatamente. É? Ainda há altura... é para dizer isso. É. Então, nós aproveitamos esta altura também, se for o caso, se houver raízes muito grandes, podemos uh, perfeitamente fazer essa poda. Neste caso, quase nem é preciso tesoura, porque os fios são tão fininhos, das nossas raízes, com um toque, sim, eles acabam por sair. Pronto. Limpar aqui só a última. Obviamente que o substrato que está aqui é bom, não é? Não, não há problema nenhum, só que como eu vou juntá-las todas, prefiro -las todas no mesmo no mesmo ah, sítio, no mesmo substrato, portanto. Pronto. O que fizemos até agora, a etapa da argila, da manta geotêxtil. De tirar a, de pôr, então o substrato adequado à planta, tirar a nossa planta do vaso, não é, original. Sempre esta técnica de tentar, mesmo com vasos grandes, não é nós tentamos deitá-lo, rebolar um bocadinho, fazer um bocadinho de pressão para que seja fácil sair Sim. e desfazer o torrão. Não precisa com qualquer tipo de planta, está bem interior. Um, agora, como é que eu vou dispor as minhas plantas? Vai depender um bocado do que é que eu quero do meu vaso, não é? Se eu quiser, imagino que eu quero um vaso mais minimalista, em que só tenho uma peça de decoração. Uhum. Ok, até, até posso distribuir e pôr só a peça no centro. Se eu quero, por exemplo, criar uma coisa mais mágica, em que tem mais pormenores, então eu aconselho a pôr as plantas, por exemplo, como se fosse um cenário na parte de trás. Okay. E depois a ação da decoração à vem à frente. Até por uma questão de rega. Nós regamos poucas vezes, mas quando regamos, se elas estiverem todas aqui deste lado, eu só rego uma vez Exatamente. e não estou a prejudicar a decoração. Mas há de tudo e nós podemos fazer de todas as maneiras, não é? Agora, vai depender sempre do gosto de cada um. Há pessoas que gostam de vasos mais minimalistas e, portanto, só tem uma pedrinha. Há pessoas que gostam de coisas mais cheias e, portanto, vamos trabalhando a disposição das nossas plantas conforme também a nossa decoração. Eu idealizei um vasinho para o dia do pai, como eu já tinha dito Sim, aqui com o vaso bonito. neste fim de semana. E, portanto, o que eu vou fazer é, vou realmente criar uma situação de plantas aqui atrás, como se fosse um cenário, e vou ter um filho a tocar ou a mostrar uma música a um pai que vai estar sentado a ouvir e a apreciar. E portanto também tenho uma cerca, que vou criar, com esta cerca vou dar então a ilusão do que é, que é o vegetal e o que é que é a decoração, certo. mas isto são só ideias, ideias, só dicas. Portanto, cada um saberá como, o que tem, não é? E como poderá fazer. Portanto, o que vou fazer? Eu uso sempre as mãos, no entanto, podem usar. E este sopa. <risos> eu não disse que a culinária e as linguagens estavam um próximas. Eu disse. Mas estes trabalhos assim é agir, é utilizar as mãos? Eu acho que sim, eu acho E que estamos sim. a trabalhar com a terra, com a natureza, e é bom termos esse contacto é. com a natureza, não é? E, e faz muito -me melhor, eu acho, não é? Porque às vezes. A distância entre o cabo e a ponta não é perto da sensibilidade, Sim, enquanto, a sensibilidade com as nossas mãos, é. enquanto com as nossas mãos, então o que eu faço é, eu vou fazer então um, um buraquinho, um orifício, para colocar cada planta. Eu tenho aqui duas plantas que são idênticas e tenho duas que são diferentes. E se calhar estas são assim, vou criar, e esta aqui é mais pequenina, se coloco, colocar à frente. Portanto, vamos... Então, convém fazer um orifíciozinho para a nossa planta, de forma a tapar a raiz. Se for um bocadinho mais, também não é grave. Mas, assim. Vamos só tirar aqui este que está muito grande. Depois, vamos colocar esta. Podemos logo fazer uma abertura, ou então fazendo o buraquinho a buraquinho e ir ajustando uh, o espaço entre elas. Aqui. E esta é a parte gira. Eu costumo dizer que a partir de agora já não há regras. As regras já foram ditas, agora é... Divirtam-se, brincam. Questionar... Só mais uma regra que é regar depois de plantar. Essa okay. regra, seja qual planta for. E nós passamos para... Depois já explico também como é que poderá funcionar a rega deste tipo de plantas. Mas, excepto isso, agora é mesmo... Enjoy, não é? Como se costuma dizer. Sim, porque o substrato, o substrato que vem no, na embalagem, não é? Vem, vem seco. Sim, vem seco uh, e, é, sobretudo, elas precisam da água uh, para se adaptar à nova casa. Ou seja, a água vai ajudá-las uh, a entrar no substrato e a começarem a enraizar. Até porque depois também o próprio substrato ganha um peso e elas abatem um bocadinho com as suas próprias raízes. Portanto, ainda assim que elas consigam armazenar a água, precisam sempre... Sim, neste momento de, de, de, de quando plantamos, portanto, quando transplantamos, ou seja, passamos de, uma, de um vaso para Exato. o outro, temos sempre que regar, seja qual planta for. Porque apesar de precisarem de colocar água, ainda necessitam da água, não né? claro. claro, no deserto continua a chover, nem que seja só uma vez. Mas continua a chover. Sim, foi, vamos não vamos tentar... dizer de conta é que agora é noite, no deserto chove e ela com água. Pronto, não vai com pouca, mas não com água. E se calhar vamos colocar esta mais aqui assim, ao centro, que ela é mais pequenina e amorosa. Aqui... Ela é tão pequenina que eu nem sei se vão conseguir vê-la. que Não sei. Eu vou incliná-la um bocadinho porque elas aqui até aguentam bem inclinadas. Para ficarem assim de frente. é então, muito giro é, São muito amorosas estas plantinhas. E de facto há uma variedade de suculentas gigantes. Portanto, há colecionadores. Eu costumo dizer, se há colecionadores de suculentas, é porque não são plantas muito difíceis, não é? Não. Estamos a falar de mais de duas mil peças, não é? De plantas de espécies, Esse portanto, é... era difícil... Uh, se fossem realmente complicadas de se tratar. Bem, também há quem faça de orquídeas, e as orquídeas são um bocadinho Exato, mais, mais exigentes. São mais exigentes. É, são. Pronto. E agora, estamos a falar bonito. da rega. Nós podemos usar um regador. É? Mas Quer dizer, um regador a sensibilidade é muito intrusivo, não é? Né? Era, era muita água, não é? Portanto, o que eu costumo usar? Ora, usamos um copo de daqueles também da, da cozinha. Uma da cozinha. <risos> muito bom. Podemos, em última análise, usaram um daqueles sprays, não é? Mas atenção que nunca devemos então regar a plantinha nas, nas, nas suas folhas, sempre mais perto do substrato. O que eu uso, na verdade, são seringas. Ah, muito bom. Porquê a seringa? Porque a seringa manda, não é? Literalmente a água para o sítio certo. É o soro da planta, é, não é? O soro é como se estivesse da a dar o soro. Não, é a água. <risos> E vai diretamente mais para a parte da raiz da planta e não tem, não tem a questão de a água saltar para, para as suas funções. E, portanto, eu normalmente até ponho, dependendo de um bocado de como é que está a planta, uma seringa por cada planta, estas são realmente muito pequeninas, e pomos assim um bocadinho de água. Nesta primeira vez podemos pôr mais água, porque elas se habituarem ao espaço onde estão. Isto também é daquelas coisas que toda a gente tem em casa, não é? Entre copos dosidores uns sprayzinhos ou uma Sim, seringa, acho que conseguimos. Também podemos com um copinho normal, não é? Só que é mais difícil. Especialmente para as crianças que ainda têm muita... E é mais fácil assim também de dozear, não exatamente, é? Exatamente, dozear a água. E os miúdos adoram a ideia de mexer numa seringa. Ai, posso mexer na seringa? Posso! Pode, Muito querido, bom. pode mexer na seringa. Eles adoram. Pronto, então, temos o nosso vasinho plantado. Ora, nós plantámos suculentas assim como podemos ter plantado cactos. Atenção, os cactos têm picos, picam. <risos> Técnicas. Luvas de jardinagem é uma folha de jornal amassada. a técnica é o mesmo para tirar do vaso, só sem picos na parte de cima, nas raízes não há não há picos, portanto não há esse problema. Deitar o vasinho, ou apertar, não é? puxar o vaso e com uma folha de jornal ou na mão, não é moldada à nossa mão, ou com a luva de jardinagem, retirar o cacto. E depois exatamente da mesma maneira. É muito, muito, simples. isto é assim com todas as plantas que estejam em vaso ou em floreira, independentemente do tamanho. Ok. Pronto. Depois, agora está assim uma grande confusão, que tenho. temos aqui substrato por todo lado, mas eu antes de limpar... Não, vou já limpar. Eu também uso uns pincéis para limpar. Não só limpo uh, o próprio vaso do lado de fora, porque é inevitável, acaba sempre por ficar sujo, porque levanta sempre imenso pó. Mas não põe nada, é só pó. Eu insisto com isto porque, de facto, há muitas crianças, se alguns adultos, só que não admitem, que têm medo de sujar as mãos. Não sei se é medo, mas não gostam. Não gostam. E dão não está a sujar. E depois sacode e sai tudo. Que não têm o hábito, não é? De brincar com estas coisas, não têm o hábito de estar no meio da natureza. E então é muito interessante. Depois eles acabam por gostar e descobrem afinal, é super giro. E às vezes é preciso dar-lhes, assim, um empurrãozinho. Um empurrão, é. Então, também vou aproveitar para limpar aqui um bocadinho as nossas... as nossas folhinhas. Atenção que há umas suculentas que têm uma espécie de pozinho branco que não deve ser limpo, está bem? É a proteção da própria planta. Mas, de resto, pronto. Vamos a tentar endireitar mais um bocadinho. Aqui... Eu uso outro tipo de ferramentas, uma mini mini mini mini inchada. Ok, isso é uma mini mini <risos> mini, mini mini inchada. Porque é tudo em miniatura, porque se chama mínimo porque é realmente tudo em miniatura. E o que eu vou fazer é, por exemplo, aqui a argila, aqui a mata geotéxtil, fica um bocadinho por fora, então eu vou tentar empurrar, que é para não, ser, para não ficar feio. Vou empurrar e pôr o substrato um bocadinho por cima. Pronto, estas ferramentas são assim, todas em miniatura, eu até trabalho com pinça, servem para ir decalcando aqui a terra, para criar e para criar um cenário sem tantos relevos. Portanto, o que eu faço é para ficar tudo perfeitinho, como podem ver ali naquele exemplar, nós... Aqui... Oh. Temos de comprar uma enxada nova. Isto vai ser difícil de encontrar no mercado. <risos> Já está. Cheia do uso. Essa é da, da Leroy Merlin, não é? É, dos pequeninos. <risos> a Leroy Merlin. É. Devíamos ter uma Leroy Merlin dos pequeninos. Essa era uma ótima ideia. Fica a <risos> Pronto. E assim fica um bocadinho mais limpo. Voltamos a limpar com o pincel. Porque nestas coisas eu sou assim. Eu gosto de ser tudo limpinho. Dá logo outro aspecto, não é? Eu é acho verdade. que fica logo diferente. E agora sim vem a parte divertida, não é? depois de regarmos, de montagem, de criarmos aqui todo, toda esta parte bonita. Vamos então fazer a parte da montagem. Então, o que é que eu tinha idealizado? Tinha idealizado, então, cá aqui uma situação entre pai e filho. E vamos criar aqui uma vedação. uma vedação. Foi muita coincidência porque eu trouxe elementos decorativos vermelhos e a taça da Leroy Merlin também era vermelha. Ficou muito bem. Aqui, vamos colocar... Ah, uma dica. Sempre que tenham objetos uh, que sejam de espetar no vasinho, uhum. podem pô-los perto das plantas, mas não façam muito em cima da planta. Porquê? Porque a raiz vai se circundar, não é o nosso vaso. E, portanto, isto vai acabar por ficar preso. E, às vezes, ao tirarmos isto, podemos estar a partir as raízes. Uhum. Portanto, Podemos pôr sim, mas não não vamos pôr muito nem muito em cima. Ou se pusermos em cima, não pomos muitos. Tentamos sempre fazer duas peças no máximo. Certo. É, é interessante nós criarmos algum relevo a nível da de, de decoração. Portanto, não ser tudo muito baixinho. Criar uns altos e uns baixos uhum. para ficar de uma forma mais equilibrada e harmoniosa. Mas, de facto, em termos de espetar certos objetos, tacazinhas, uhum. uh, ter esse cuidado com as raízes das nossas plantas, não é? Nas raízes é onde está tudo. Portanto, temos que ter esse cuidado. Sim, para, não, para evitar que é. a raiz se parta, não é? é. Depois, deixem-me lá ver. Tenho aqui, trouxe também umas rodelazinhas ah, tá. de madeira. Estão tá um giro. Eu vou só experimentar aqui como é que eu hei de fazer. Porque eu ainda vou pôr as pedras também. Portanto, isto imagina que ficaria assim. Com o menino aqui para a cantar para o pai. Ok? E depois temos mais algumas coisas em formato pequenino, que eu irei colocar Está -me a me dar imensa vontade de fazer com a minha sobrinha. Ah, que bom! Isto é super terapêutico. É mesmo. É super é terapêutico. Mesmo. E depois dá uma imensa vontade de brincar. Sim, mais sim, pequeninos quando recebem os vasos. a me com os nexos. Estou-me aqui a tentar depois... controlar um bocadinho. Ah, não. Pois pode ficar bem é caro, é. eu Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar perceber, que eu tenho o vaso virado para a frente, eu vou tentar perceber como é que isto vai ficar. E antes depois definitivamente, eu vou colocar pedras. Ora bem, porque é que eu vou colocar pedrinhas? Já sei como é que eu vou pôr isto aqui à frente. Para ajudar também na drenagem da água, porque imaginem, quando se coloca muita água, a água acaba por ficar na parte de cima da pedra e uhum. vai escorrendo devagarinho, portanto, também ajuda. Okay? E trouxe, assim, umas branquinhas. Isto é tudo em pequenino, portanto, se convém sempre pedras mais pequeninas, mais miudinhas. Ora, se tivermos a fazer. dá para fazer jardins mágicos muito grandes. Sim, com podemos pedras usar maiores. pedras maiores, não é? Eu aqui uso pedrinhas mais pequeninas. Eu gosto de usar pedrinhas brancas porque se o vaso, por exemplo, for escuro, sobressai. sobressai. portanto aclara no fundo a nossa imagem do vaso, não é? Portanto, fica mais iluminado. E agora vou usar a colher. Só para... Parece que estou a dar, não é uma papinha às plantas. Temos aqui assim. Às vezes a Jose planta, a, Jose, a própria pedra ajuda a que a planta encontre ali um equilíbrio, porque quando elas são muito altas podem se desequilibrar, e com a pedra faz ali um bocadinho mais de força para baixo e ela estabiliza. É importante pôr realmente as pedrinhas por cima. Além de dar um toque mais charmoso, eu acho. Sim. Ah, no entanto, eu tenho clientes que às vezes pedem-me assim: Ah, Elisabeth, mas não ponha muita pedrinha. Porquê? Ah, que é para a criança mexer na terra. Eu, Tudo bem, mas vou pôr -tão só um bocadinho de pedrinha ao pé das plantas. Muito bom, E então, é o que mas é fazer. Bom. Então, muitas vezes ponho só, opto por, por dividir assim o um vaso. Então, as, os, os meninos eles podem tirar os bonecos e depois aqui esgrabatar um bocadinho, não muito, é, de tocar no fundo, não é? A terra. O que é muito interessante, eles poderem ter esse contacto. Sim. E perderem muitas vezes o receio de sujar ou é o medo de estragar. Porque a criança muitas vezes tem medo de estragar e depois nunca toca, não é? Com medo Sim. de estragar, ah, penso que como é um objeto decorativo, não é? Sim. Então tem medo de mexer. É, e é bom que desmistificar quer... isso, é? Não é? Eu, eu não quero. Eu quero que eles mexam, mas que tenham cuidado ao mexer. Que eu acho que o mais importante é isso. É eles é estarem conscientes. que isto é um ser vivo. É que estarem conscientes que, okay, pronto, podem mexer com cuidado. No meu livro também ensino isto, portanto, passo a passo, e tem alguns exemplos. e tem desde com animais, animais selvagens, temos com dinossauros, uhum. esse tinha um carrinho, mas depois tenho versões mais femininas, mais girly, com fadinhas, com borboletas, portanto, há toda uma grande variedade, depende sempre do que é que o cliente ou a cliente pretende. Eu digo sempre a cliente, porque normalmente são clientes. <risos> mas eu acho que se os homens descobrissem o quão terapêutico isto é, <risos> sim. Também abriam rapidamente. tudo a fazer os jardins mini-mágicos é? Mas é muito interessante, porque nós temos essa ideia, mas os grandes jardineiros, os grandes mestres, são homens. Portanto, essa sensibilidade é para a jardinagem é até bastante masculina, não é? É como os cozinheiros, os grandes chefes, Sim. desde há muito tempo que são homens. Hoje em dia as mulheres já mais cartas nestas áreas e ainda bem, porque também somos, somos capazes, obviamente. E pronto. Aqui, assim. Está muito giro. Depois... Eu uso uma pinça, porque, por exemplo, <risos> entraram aqui umas pedrinhas para a minha planta e eu vou retirar as pedrinhas. Como se é tudo muito pequenino, eu vou mesmo ter que usar a pinça, que era para não, que é para não estragar a planta. Exato, é? porque o meu dedo não chega ali. E, portanto, aproveito as pinças para colocar. Quanto mais pequenino, mais minucioso é. Este é um vaso de 20 cm. É esse o é, que nós temos aí é cerca de 15, e eu trabalho até com vasos de 5, portanto, são coisas mesmo de pequeninas em que é um rebento da planta, okay, mais ou menos o tamanho deste. Mais caso. ou menos este tamanho que vaso que é só um rebento e um bocadinho de decoração. Portanto, aí é, a pinça é essencial, sim, sim por de pouco. facto, é importante. São, se... são, são trabalhos muito, muito, muito sim, detalhados, não é? é? muito minucioso, mas que dá imenso gosto. Fazer isto, sem dúvida alguma, e aqui. Assim. E agora se calhar vou pôr aqui o um elemento natural. Eu gosto de ter elementos naturais. Sim. Acho que é sempre mais simpático também. Pois essa, essa parte é mesmo dar asa à nossa criatividade. Completamente. completamente. E encontrar aquilo que, que nos nos faz mais sentido, não é? Exatamente, sim. Faz mais sentido o que temos em casa, portanto, não... E pode-se sempre criar estas coisas para datas festivas, neste claro. caso, para o dia do pai, dia da mãe, o dia da criança, caso, prenda de aniversário. para prendas de aniversário, prendas de Natal... Tenho... As pessoas têm sempre aquela dificuldade que é eu vou oferecer é. este ano. Todos os anos, repete! Todos, todos os anos! <risos> eu tenho... Os vasinhos são ótimas prendas para educadoras e professoras. No final do ano letivo é, de facto, uma delícia as professoras que recebem sim. os vasinhos, é ótimo. Porque, de facto, como tem este lado mais infantil, exatamente, bem, exatamente. É, é ideal para tipo assim, ir para o dia da mãe, também. E pronto, eu até pus aqui, assim, não sei se conseguem ver, umas pecinhas que vou fazer, assim, de passadeira. Assim. Como se fosse, assim, um passadiço. Que vem até aqui, às nossas rodelas de madeira para as nossas personagens que vieram, não é porque elas vêm daqui, tuc, tuc, vêm aqui, assim, porque para brincar imenso, e vêm até aqui, e elas vão ficar aqui. E depois, coisas mais pequeninas, eu tenho que estou a usar a pinça, eu posso colocá-las aqui, se calhar não vou usar a pinça, aqui. Aqui é a zona vegetal, portanto, vamos colocar aqui uns cogumelos, Está maravilhoso, Elizabeth E também tem umas florzinhas <risos> É que depois isto é uma perdição não é? Que a pessoa quer pôr de tudo. Sim, e, e dá para pôr... Podíamos pôr um cão. Sim, pôr... sim, sim, sim. Ainda tem mais um cegado umas pedrinhas. Ah, Estas não vou colocar Temos essas coisinhas canas não é? É, podemos pôr aqui, sim. Vê se eu consigo. Aqui. Tentar criar no fundo um cenário, não é? Para a nossa história, para a nossa ação. Tenho aqui, não estou a conseguir colocar assim. Pronto. Depois voltamos a tentar limpar tudo. Ou seja, isto também, quanto maior for o vaso, não é? Uh, maior é no as nossas possibilidades de decoração. Sim. É sim, sim, sim. Nós podemos trabalhar com vários tipos de pedra. Temos pedras mais coloridas, mais acastanhadas, mais naturais. Também temos, por exemplo, o um xisto. Este aqui encontrei porque era muito amoroso que era em forma de decoração que poderíamos colocar. Não sei se vai caber. Que também depois não gosto de encher muito, não é? Sim, para não ficar com muita informação. É, mas eu então, acho então... que está lindíssimo. Ah, é, obrigada. Só Faz um aqui. trabalho incrível. <risos> obrigada. Estamos a chegar ao final do nosso workshop? Já! Já, mas se quiseres acrescentar algo mais, fico, estás à vontade? Não, eu acho que não, acho que... não sei. Eu ficava aqui o resto do é, dia <risos> a brincar contigo, já disse. Aliás, o que é que isto termina que é para começar a brincar. <risos> Exato! Ficamos todos cara. Exato, ficar só a brincar com os vós. Muito giro, muito giro mesmo. Pronto, basicamente é, é isto. Só para recapitular, então, para plantar, tanto em vaso como em floreira, as camadas. Também trabalhamos sempre as camadas da argila expandida, o filtro e o substrato. Sempre o cuidado, então, para quando estamos a tirar a nossa plantinha do vaso, nunca puxar pela planta, mas sempre pelo próprio vaso e desfazer com algum cuidado o nosso torrão. Aproveitar esse momento para fazer a limpeza da própria planta, portanto, tirar as coisas que já estão estragadas, ou fazer uma poda de raiz, caso seja necessário, e depois de plantar, Regar sempre. sempre. Plantou, regou. Sempre Pronto. que se faz essa passagem, entrepassagem, é, é, tem que quando se sempre. Regar. Quando transplantamos, temos mesmo. Transplantamos. É. Exato. Exato. Exato. É isso mesmo. <risos> sempre que fazemos esse processo, temos mesmo que regar. Faz parte. Certo. Mesmo que faz todo é. sentido. Exato. Elizabeth, muito obrigada pela tua presença. Uh, espero que aí em casa tenham aprendido um pouco mais sobre estes mini-jardins e. Fico, e Recomendo, eu também o vou fazer. Vou comprar este Obrigada. livro porque realmente é muito bom tanto para as crianças como para os adultos e fazermos isto em casa, em família ou mesmo com amigos. Eu acho que é sempre algo muito é. bom de, de se fazer. Obrigada, Elisabeth. Obrigada, eu mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um workshop live streaming dos Dias de do Jardim. Fique connosco, acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram em direto. Posteriormente, isto irá ficar gravado no canal do YouTube. Fique connosco. Muito obrigada pela sua presença. Até já!